Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É, hoje vamos é, estar aqui falando de dicas de segurança na operação na Serra de Bancário. O nosso inscrito Marcelo de Nóbrega levantou esse assunto e a gente tem também outras pessoas que fazem alguns questionamentos e alguns vídeos. E a gente vai aproveitar hoje para estar tá mostrando aqui o que a gente faz aqui na mercenaria para trabalhar com segurança aqui nessa Serra. Bom pessoal, dando continuidade aqui, a gente tem aqui alguns acessórios que acompanham a máquina né, quando a gente adquire, o goniômetro, tá? o empurra-pau, né? conhecido aí, e essa peça aqui conhecida como zero clarence, que muita gente fala aí, eu acho que é essa produção. No nosso caso aqui, ela está fora da máquina. A gente utiliza uma de madeira feita aqui, eu vou explicar mais pra frente por que a gente utiliza essa. E o goniômetro também a gente não utiliza o original. A gente tem esse outro goniômetro aqui por questão de precisão. O original dessa máquina ele é muito folgado e a gente tem esse aqui que é maior um pouco e mais preciso. Essa máquina aqui é uma, uma DW745 Dewalt, vou deixar a foto dela aqui em cima. Né? A nossa máquina ela está acoplada a uma estrutura de escodejadeira. Tá? vocês podem ver aqui não é o foco do vídeo mas a gente vai utilizar esse carrinho né? é, mais no finalzinho aqui que eu vou dar uma dica de corte aqui a gente vai falar da máquina em si vamos esquecer a estrutura e vamos falar da máquina beleza? então é, mais alguns acessórios aqui de segurança né? que é importante importantíssimo o óculos né, protetor auricular que eu não costumo muito usar E máscara que eu utilizo às vezes Dependendo da madeira que você vai trabalhar É bacana utilizar devido ao pó né, Causa muita irritação Muita gente tem o costume de retirar Essa peça aqui ó, Chamada de cutelo Ou facão Essa peça aqui fica na frente do disco Ela serve simplesmente Quando você vier fazendo um corte, principalmente um corte longitudinal, algumas madeiras têm a tendência de apertar o disco. Então esse facão aqui, ou cutelo, ele vai impedir o fechamento total da madeira, é, impedindo do disco arremessar a peça no seu rosto, ou travamento, né, ou uma situação de insegurança. Beleza? Mas, mas no final do vídeo eu vou dar outra dica sobre a abertura, a, o fechamento da madeira aqui, né, que mesmo com o cutelo é, algumas madeiras né, é, têm a tendência de fechar muito, mesmo com o cutelo a gente tem que utilizar uma outra artimanha aqui, eu vou estar mostrando mais pra frente é, madeiras como pinos né, e o jequitibá tem muita situação de fechar né, de apertar, subir também um pouco e o eucalipto já é o contrário tem a tendência de abrir então a gente vai estar falando um pouco sobre isso eu não tenho essas madeiras aqui para estar demonstrando inclusive eu tenho porém elas não estão com a tendência de apertar, mas a gente vai conseguir mostrar mesmo assim então aqui, vamos falar de goniômetro nas dicas aqui dos cortes é uma situação que você nunca deve fazer é tentar cortar uma peça nesse sentido usando a mão somente a mão aqui para empurrar a peça dos dois lados isso é totalmente errado né? e muito perigoso então para isso existe o goniômetro então, você está fazendo esse movimento aqui né? com o goniômetro com a peça apoiada né? e está fazendo esse corte com segurança mas aqui uma situação né? peça pequena como essa aqui é, a gente vai simular o corte dessa peça aqui é, você ir com a mão aqui muito próximo disso é muito arriscado né? por isso as Serras de bancada, todas elas, né? Traz de fábrica esse acessório aqui, né, que é o empurra-pau. É, muitas pessoas fazem um outro modelo, vou deixar uma foto no cantinho aqui, né? Um modelo mais longo, né, com um cabo, que é bastante eficiente. Eu não possuo, mas é bastante eficiente. Eu costumo trabalhar, né? Tem aqui um sarrafinho de madeira, quando a peça é muito pequena, eu costumo trabalhar com os dois aqui. Né? para não colocar a mão próxima do disco né? que é muito perigoso né? outra dica bastante interessante pessoal, é sobre a altura do disco pode usar essa rafinha aqui mesmo né? em torno de 2,5 cm de, de espessura é, como base você vai fazer um corte né? seja longe, é, longitudinal ou transversal procure trabalhar com o disco o mais baixo possível para estar tá realizando o corte. Costumo dizer que meio dente acima da peça já é mais do que o suficiente. Então para essa peça aqui, olha só, que está a sobra, meio dente é o suficiente. Essa ação elimina muito risco né, de você estar tá esbarrando o dedo aqui no disco né, no momento do corte. É, caso ocorra né, Você esbarrar o dedo aqui ó, A mão é, Com certeza o estrago vai ser bem menor Que se esse disco estiver todo levantado Então já é uma dica de segurança E também uma dica de acabamento né? O disco mais baixo né, Nessa posição aqui Deixa um acabamento bem melhor A gente vai falar sobre Outra ação né, na serra de bancada Que traz muito risco né, Ao operar Usar o bunionafo e a guia ao mesmo tempo, né? Isso aí com certeza vai dar errado. Por mais que o seu guinémetro esteja alinhado com a guia da serra, é uma ação que não deve ser feita. Marque com o lápis, né, onde você vai passar o disco e faça o corte com essa guia aqui longe. Tranquilo? Ah, mas eu queria cortar diversas peças do mesmo tamanho. Eu queria usar a guia para adiantar o meu trabalho. Eu consigo? Consegue! Então eu vou mostrar daqui a pouco né como que você vai fazer esse tipo de trabalho usando o guia aqui, não para você passar a peça até o final mas o guia aqui vai servir apenas de batente, para você cortar diversas peças do mesmo tamanho e agilizar o seu trabalho. Vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente faz na hora do prato. Então a dica nunca utilize o goniômetro né, com a guia aqui totalmente apoiada até o final aqui. Quando essa peça... É, se estiver cortando no final, com certeza o disco vai arremessar essa peça cortada no seu rosto. Então, nunca faça isso. Se você vai usar, utilizar algum goniômetro para parar uma peça, deixa a guia bem afastada. Outra dica, é, não é o caso dessa peça aqui, mas vai dar para a gente é, demonstrar. Vamos supor que você precise fazer um corte longitudinal nesse sentido. E que essa peça esteja com essa face desalinhada, um pouco desalinhada ou muito desalinhada. Não tente passar ela aqui sem preparar essa, essa, essa parte dela. Né? É, a gente está supondo que ela esteja desalinhada. Prepare o primeiro, deixe 100% alinhada antes de você executar esse corte. Você pode utilizar um gabarito simplesinho como esse aqui, né? a gente tem um vídeo dele aí, vou deixar aí. Vídeo mostrando como se utiliza e como se faz. Você pode usar esse gabarito para alinhar, ou você pode fazer o alinhamento na desempenadeira, né? ou você pode fazer o alinhamento é, numa planinha manual, né? que não é tão fácil, mas se consegue, mas nunca corte com essa peça desalinhada. Você vai forçar o seu disco, pode causar um aperto no disco, queimar a madeira, travar o disco ou essa peça voltar no seu rosto. A gente vai finalizar a parte teórica do nosso vídeo, não operar uma serra de bancada como essa, utilizando blusas de manga longa, né? com, a, com a manga aqui muito, muito larga ou desabotoada, ou de preferência não utilizar uma blusa de manga longa, é, casacos também desabutuados aqui né, e luvas. Ah, muita gente fala, mas luva? Não, é, não é recomendado operar uma serra de bancada utilizando luvas, beleza? Então evitem é, de utilizar, você vai estar tá evitando de enroscar a, a manga da blusa na madeira, é, ou a luva, a própria luva na madeira, ou a parte da roupa, né? E ser levado ao disco e causar um acidente grave. Quem puder deixar o joinha para nós aí, né? É, compartilhar o vídeo comentar aí pra gente né se puder se inscrever no canal né? vai ajudar o nosso canal continuar crescendo aí pessoal então aqui teve um inscrito também que comentou sobre eu, algo no sentido de cortar ou desdobrar a peça né eu, nós temos um vídeo deixa o card aqui em cima falando sobre isso mas eu vou reforçar aqui duas coisas importantes eu preciso cortar uma peça acima da capacidade do meu disco. Né? Eu tenho uma peça de madeira que está acima da capacidade do disco. Vamos falar um pouco e demonstrar a partir de agora como a gente faz isso da melhor forma. Beleza? A gente vai fazer o um corte né, transversal nessa peça e também vai desdobrar ela ao meio. Né? Fazer duas tábuas dela aqui. Vocês podem ver que ela é maior. E eu vou dar a dica aqui também. É, como é uma serra de bancada, né, não, é, não tem aquela potência toda... Como a gente faz esse tipo de corte sem forçar muito a máquina, como fazer o corte com qualidade também e segurança. Para fazer o desdobro, para fazer a tábua, como é uma peça que supera o disco, a gente vai fazer esse corte em quatro passadas. Né? A gente já abordou isso no vídeo anterior, mas a gente vai demonstrar novamente aqui. É, se a peça supera muito, e para não forçar a máquina, e dar qualidade no corte, a gente trabalha em quatro passadas. A gente divide o total da peça em quatro passadas. Uma última dica interessante é nunca, né? Até coloquei essas coisas em cima aqui para ilustrar. Nunca dê partida na sua serra com objetos sobre ela. Ao dar a partida, essa madeira né, no simulado pode tocar no disco e vir atingir o seu rosto. Ou causar o travamento ou até alguma coisa mais grave. Então. Nada de objetos em cima da serra. umas madeiras, né, como eu comentei antes, o pinus, é né, piqui, o próprio jequitibá, costuma de mesmo com o cutelo, fazer esse aperto aqui, ó, do corte, e tranca o disco aqui nesse lugar, mesmo com o cutelo, né. então daí a importância de você ter isso aqui sempre perto, porque Você está vindo, né, fazendo o corte, nesse sentido, igual a gente fazendo aqui e começou a apertar aqui importante ó você dá uma segurada e faz isso aqui. olha só alívio o disco então você aperta isso daqui né simulando que a nossa peça estava fechando já liberou o disco a gente pode continuar o corte Beleza? Yes. pode utilizar a guia né, de alguma forma para fazer vários cortes repetitivos para tirar peças do mesmo tamanho e tal então eu vou demonstrar aqui o jeito mais prático né algumas serras permite fazer até um gabarito né no caso dessa aqui é, eu também não, não estudei ainda fazer um gabarito para isso mas é muito simples a gente pode fazer é, pode utilizar o uniômetro e até o carrinho da serra para cortar. Peças aqui utilizar o guia como batente apenas para definir tamanho. Tá, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte. pega uma peça, né, no caso da, dessa serra, a DW745, demanda um, um sarrafinho um pouco mais alto aqui, por causa do formato da guia. Simplesmente, um sarrafinho como esse e um grampo. A gente vai resolver o nosso problema. Claro, se a peça for muito alta, você vai ter que procurar outra forma. Mas a maneira mais simples... E o objetivo de fazer é, um batente, para você cortar várias peças. Detalhe importantíssimo. O final do, do sarrafo aqui, não ultrapasse o início do disco, né? Que esteja no máximo alinhado com o início do disco aqui. Para não dar nenhum tipo de aperto aqui, né? Para não ocorrer de jogar a peça cortada no seu rosto e, e causar um acidente aí. Beleza? Então a gente vai colocar aqui. Então aqui, ó. Com o goniômetro aqui. O carrinho da serra também a gente vai mostrar daqui a pouco funciona também a gente consegue utilizar isso aqui para gabaritar diversas peças a gente vai fazer aqui agora Como, simplesmente como batente para limite de tamanho, né? Vocês podem ver que fica perfeitinho, como vocês viram, não tem risco, né? A peça corta e não fica prensada aqui. Muito simples, né? Apenas um sarrafo de madeira e um grão. É, pessoal, outra dúvida que às vezes o pessoal me pergunta por que, que eu não utilizo na minha serra. Né, isso aqui o original, que eu sempre a minha serra aparece e aparece com essa peça aqui de madeira. Olha só, é por causa da largura aqui. Ó. tá vendo? Aqui é muito largo. Então é, eu utilizo muito pouco essa serra em ângulo. Né? Quando eu vou cortar em ângulo, eu tenho que utilizar essa peça aqui. É, a gente trabalha com ele, não deixa de ser... Por segurança também, quando você vai serrar uma madeira que dá tiros muito fininhos, né? como essa aqui, Na, naquela peça original lá, ele sempre entra aqui. Ó. Ele entra aqui e acaba, muitas das vezes, prensando o disco, ou ele desce e vai entupir o sistema de aspiração da serra. Beleza? Se alguém tiver dúvida como que faz isso daqui, pessoal, isso aqui é possível fazer praticamente para todas as marcas de serra de bancada. Se alguém tiver dúvida, deixa aí que a gente grava fazendo, né? deixa no comentário para nós aqui, que a gente vai gravar fazendo um, uma peça dessa aqui. Espero que eu tenha respondido a dúvida de algumas pessoas, né? E quem puder nos apoiar no canal aí, né? Deixando o joinha aí e é, se inscrevendo e recomendando né? o vídeo e o canal, a gente vai ficar muito satisfeito. Então, até o próximo vídeo um grande abraço!